E aí, guitarrista, beleza? A gente vai estar tá falando aí agora sobre o botão menu da pedaleira Zoom G5M, ok? Então faz parte do nosso review, é mais uma parte aí, ok? Se você tiver sugestão aí de alguma coisa que você quer aprender, comenta aí embaixo que a gente fala aí sobre a pedaleira Zoom G5M. Se eu não souber ainda, eu esclareço depois pra vocês aí, beleza? A gente infelizmente não sabe tudo, né? A gente vai tentando aprender conforme o tempo vai passando aí, beleza? Mas é isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha com os amigos, ativa o sininho pra não perder as notificações... E vamos pro vídeo lá, roda a vinheta aí. Bom, então agora a gente vai entrar aqui no nosso botão menu. Tá um outro passo importante que você precisa saber para poder mexer bem na pedaleira, fazer as configurações legal aí, ok? Então a gente não vai criar patch, a gente não vai ainda fazer modificações no timbre tá a gente vai mexer na configuração dela e depois a gente passa para essa etapa então primeiro passo aqui né apertar o botão menu porque eu estou dentro do patch se eu sair aqui ó eu tenho a configuração do patch, vou até para um que tenha nome vai ficar mais fácil eu vou colocar aqui amp ok então o que eu vou fazer aqui para não ficar nesse tiado chato aí deixa eu escolher um outro aqui, que esteja mais limpinho né senão fica terrível então ok Tô com o celular na frente da minha cara aqui, não tô vendo nada Tá, então, pronto, achei que um, tá silencioso Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir no menu, ok? No meu menu eu tenho várias opções Importante aqui agora, a gente vai começar pelo adicionar, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso no outro vídeo Mas a gente vai ver todas as funções agora, certo? Então o adicionar vai servir basicamente a gente adicionar algum efeito aqui na nossa cadeia de sinal, ok? Pra isso, né? Deixa eu voltar aqui Você vai apertar o botão pra dentro aqui, ó você vai apertar para lá, né? Tá? E aí você entra na opção, né? Então eu tô aqui, ó, adicionar, vou apertar. E agora eu seleciono onde eu quero adicionar esse efeito, certo? Isso aqui é para você poder movimentar a sua cadeia de sinal. Quero adicionar aqui, ó, entre o amplificador e a caixa. Então tá adicionado um slot, tá vazio, agora você coloca o efeito que você quiser, ok? Depois eu tenho aqui a opção Delete, né? Você vê que o maiszinho desapareceu, tá? Ele desapareceu porque já não tem mais espaço. Certo? Se você pegar aqui, ó. Vamos contar quantos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Paramos no vazio, né? Então, 4 no vazio. 5, 6, 7. Tá? No compressor. 7 no compressor. 8, 9. Então, a gente tem 9 slots, certo? Ocupou todos eles. Já não tem mais o um maisinho. Se eu deletar o slot que tá aqui. Será que vai aparecer o um maisinho? Apareceu o um maiszinho de novo aqui, ó. Então esse mais aqui vai aparecer e desaparecer aí conforme a, a, a configuração que você tiver feito, ok? Em seguida, a gente vem o Delete, né? Que funciona da mesma forma, tá? Eu posso vir aqui e deletar o que eu quiser. Não vou deletar esse patch aqui porque é um patch que eu uso, ok? Então tá aqui o meu patch. Deletei. Ok, agora tem um ponto importantíssimo aqui. Chain. Para você não precisar, Wesley, eu adicionei um efeito bem aqui. E agora eu queria jogar ele o começo da cadeia. Tem que deletar ele aqui. Adicionar um novo lá no começo? Não. Não precisa. Vem em Chain, que é cadeia de sinal. Tá? Você vai pegar aqui, eu quero passar esse pedal aqui é, para o começo da cadeia. Então, basta movimentar, seleciona. né Você vê que a mãozinha aqui abre e fecha. Né? Então, ó, soltei, ela abre. Apertei, ela fecha e posso movimentar. ok Então, aqui a gente tem a, a, três funções básicas do nosso menu já. certo Depois, a gente vem aqui para o patch. Essas configurações do patch, você vai acessar aqui, ó, você vai apertar, né, como faz normal. E você tem duas opções aqui, uma é dar um nome pro seu patch, tá, isso aqui ajuda muito quando você precisa fazer muitos patches. Se você exemplo, vai usar só um em modo manual, é tipo, você pode colocar uma letra só e já te ajuda a saber qual que é o patch, ok? Então você vai apertar aqui, ó, apertou, você tem o um volume, né. Ah, Wesley, eu queria balancear aqui os volumes, isso é importante para quê, né? Você tem três patchs. Quando você tá no, na base clean, o som tá baixinho, tá tranquilo. Aí na hora do solo, na hora que você vai solar, você aperta o botão solo, o som chega e estoura o ouvido da, do pessoal que tá aí te ouvindo, né? Seja na igreja, seja fora, ok? Então esse level aqui, ele vai te ajudar bastante a balancear os, os seus efeitos, né? O volume dos seus efeitos. Tá importantíssimo, isso aqui é bom que você não passa vergonha na hora que for tocar, ok? Então entrou aqui no patch, você aperta aqui, Ok? E vai movimentar o volume da maneira que você quiser. Eu costumo deixar, geralmente, em 70, ok? Não precisa de muito mais do que isso, porque eu gosto de evitar bastante o esquema de clipagem, né? Clipagem, às vezes, é chata que só. Para sair daqui do volume e pra vir para o nome, né? Você tá vendo que aqui não tá travado, né? Tem que apertar mais uma vez, ele sai, agora você encontra aqui. Tá? Pra mudar a letra, como é que eu faço? Eu preciso colocar aqui um nome qualquer, o nome da minha avó, sei lá. Aperta aí, ok? Então você pode colocar aqui, ó. Você vai, depois de apertar, você vai só movimentar os valores, né? Então você vai ter aqui letras maiúsculas, minúsculas, depois vem alguns símbolos, números, ó. Símbolos, ok? O espaço vazio, acho que tá bem aqui, cadê? Ah, sei lá, acho que tá do antes do A aqui. Tá? É importante que você saiba onde está o espaço vazio, porque vai te economizar um tempinho aí, bacana. Tá aqui, antes do A. Antes do A maiúsculo, você tem um vazio. E aí você vai nomeando aí conforme a necessidade. Porque eu não cheguei a testar pra ver quantas letras dá pra colocar, mas a gente descobre agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez letras. Ok? Cabem dez letras. Então se o nome da sua avó for Maria, já cabe. Beleza? Então se for Florentina já não dá, hein? Olha, eu queria até pedir desculpa aí, eu acho que eu passei a informação errada. Queria é, corrigir aí, tá? Eu falei que não cabia o nome da Florentina. <risos> Acabou cabendo aí, rapaz. Peço desculpa aí. Cabe dez, né? Florentina tem dez. Cabe o nome da sua avó? Se coube o nome da sua avó, aí comenta aí embaixo aí pra eu saber também. <risos> então a gente vai pegar aqui, ó. Já tá aqui, né? O nome, certo? Então a gente vai sair, volta novamente no menu. E agora a gente vai aqui, ó. Save. A gente tem uma opção legal aqui. Quando a gente entra, a gente pode salvar o patch manualmente, né? A gente pode pegar aqui. Por exemplo, eu quero copiar esse patch aqui em cima de um outro patch. O que eu vou fazer? Aqui tá o patch que eu tô selecionado. Aqui tá o pet destino, né? Então eu quero fazer um backup desse patch aqui para poder modificar ele. Venho aqui, ó, nos patches que eu quiser, né? Eu tenho um tenho patch aqui até umas horas, ó. São 200 patches. É isso mesmo, 200 patches. Então você vai vir aqui, ó. Voltando, ó, eu quero salvar aqui nesse aqui, 170. Apertei. Tem certeza? Save. Sim, senhor. Pode apertar aí. Então tá completo no 170. Então aqui agora a gente vai sair, vamos ver no 170 se ele tá. Sair aqui, vamos no 170. Acho que ele já salvou aqui. Já já tava, então já estamos no 170. Se eu quiser voltar lá pro meu outro pet, vou lá agora. Ó, passando, passando, passando. Aí cheguei aqui novamente. Ó, patch 1. Ok, então aqui eu já tenho o backup do, do meu pet. Posso trabalhar nesse aqui sem medo de perder. Ok, o que é bem comum o pessoal fazer, né? Ah, eu acho que posso modificar alguma coisa aqui. Mexe e aí depois não consegue voltar mais o timbre que tava antes. Tá, eu fiz isso uma vez só mas também foi só uma, aprendi com o meu erro, tá? Então, feito isso, agora a gente vem aqui, ó, swap, o que significa isso, né? Aqui você vai trocar ah, dois efeitos, tá? Então, eu tenho aqui patch 1 e patch 2, aqui tá um, eu, aqui a gente modificou, né? Ficou xean, nome esquisito aqui, depois overdrive. Se eu pegar aqui, ó, vamos fazer isso aqui, ó, swap, vamos trocar, certeza? Sim. Então, nota aqui que o xean vai sair daqui, ó. Xeon veio pro 2 Overdrive veio por 1 um. Então você consegue reposicionar os seus pets Ah Wesley, eu configurei aqui é Um drive mais limpo Um drive pesadão Depois um, um drive meio, mais ou menos E um, um chorus. Queria colocar em ordem Então você pega o chorus agora Pode colocar no começo Depois você vem por ordem de saturação Ok? Já fica bem simples aí Feito isso Tá? Depois do, do botão swap aqui A gente tem o tuner, tuner ah, O que eu costumo fazer aqui Tá? Uma configuração tão tá importante Ó você tem aqui, quando você aperta o seu afinador, tá, você vai ter duas opções aqui. ó, tá? Ou você deixa o, efe, o efeito rolando, enquanto está afinando, ou você coloca em mute. Para exemplificar isso, eu vou tocar aqui. Ainda bem que eu estou com a guitarra fácil aqui. Tá, então, ó, aqui está tá, tá o meu patch. Tá? Vou deixar em mute. Mute, ele vai silenciar a minha guitarra. tá? aberto o som. Ok? Então, silenciou totalmente minha guitarra. Agora, se eu não quiser silenciar, se eu quiser fazer com que o som continue saindo, deixo em effect, volto, ó, ok? Ele continua. Isso aqui é a minha simulação de baixo que eu uso para fazer uns playbacks aí, ok? Então tá aqui, tá feito. Tá essa configuração. Eu costumo deixar aqui em mute, porque eu gosto de silenciar a guitarra. Não vou, Na hora da música lá, não vou ficar fazendo barulho enquanto a banda tá tocando, né? Então, feito isso tá selecionado, agora eu venho aqui. Aqui eu não preciso mexer, tá? Isso aqui não mexa, não mexa mesmo. Já que no tipo você tem dois tipos: né cromático, que vai mostrar todas as notas, ou aqui também guitar tá? O que acontece? Se for cromático, você consegue ver, por exemplo, a afinação que está a sua guitarra. Vamos supor que você quer fazer uma, uma afinação aleatória. Você consegue fazer por aqui, já que você não vai conseguir fazer a afinação aleatória, porque ele vai mostrar somente as notas da guitarra, ok? Miss, si, Sol, relami. Beleza? Então basicamente é isso, essa função aqui, sinceramente eu não faço a menor ideia, eu não sei o que que é não, eu nunca mexi nela não Depois quando eu descobrir eu falo pra vocês aí também, beleza? Eu não vou entrar nela aqui, não vou dizer que sei também, pra apagar de bonitinho, porque eu também não sei Beleza? Essa configuração aqui, pra mim eu nunca usei, tá? Pelo seguinte, eu não utilizo aqui o USB áudio, o áudio próprio da pedaleira, né? Eu, eu passo daqui com, com cabo P10, eu não, não conecto USB mas depois eu vou fazer também um vídeo específico para gravação em linha Que eu sei que o pessoal pede bastante Então a gente vai falar sobre isso aqui também, beleza? Então basicamente aqui, no nosso menu a gente chegou já na penúltima opção Bom, então aqui agora na nossa última opção A gente tem algumas opções aqui importantes, tá? Essa aqui é uma das que eu mais considero importante Pelo seguinte Essa aqui Essa primeira que eu não sei o que é exatamente não Sinceramente eu nunca consegui descobrir ela não mas essa aqui, basicamente o que, que você vai fazer? Se você deixar ela em on, o que, que vai acontecer aqui com o seu patch? Quando você mudar o banco, mudou o banco aqui ó, ele fica piscando os LEDs. O que significa isso? Ele não selecionou nenhum patch. Ok? Então ainda eu estou no mesmo patch. Ó, ok? Então o que acontece? Se eu vier aqui agora, na, no mesmo, na mesma opção, deixar off, quando eu mudar o patch aqui ó, se eu. ó, tô tocando. Se eu mudar o patch, ó, o que vai acontecer Ele vai pro mesmo efeito da próxima cadeia ó. Mudei Ele já seleciona Sendo que isso aqui não é legal ó. Às vezes você tem que passar dois, pé, dois bancos Quando passar pro próximo ele muda o efeito Quando passar pro próximo também, ok? Então eu costumo deixar ali Marcado da, da seguinte forma Entro aqui Deixo on Onde eu vou selecionar a hora que eu quiser mudar o efeito, ok? É importante que a gente tenha o domínio sobre a pedaleira Não a pedaleira o domínio sobre nós, né? Então aqui são informações aí do SCD. Do certo? Aqui eu não, não costumo mexer não, deixa assim mesmo. Beleza? Então basicamente aqui a gente fecha o nosso menu, né? Tem algumas opções aí que realmente eu nunca utilizei, também não sei nem pra que serve. Depois eu vou tentar dar uma, dar uma fuçada nisso aqui pra completar isso aí pra vocês. Ok? Mas o básico aqui que se usa, tá aqui, é, são essas funções aqui importantíssimas aí. Beleza? Então, espero que tenha dado pra te ajudar aí. Se você não faz parte do nosso grupo aí ainda, no WhatsApp, provavelmente logo, logo nós vamos migrar aí pro Telegram, porque vai acabar enchendo, né? Então, se você não faz parte ainda, entra aí, faça parte com a gente, a gente conversa todos os dias lá, tira dúvidas, esclarece bastante coisa lá. Beleza? Então é isso, um grande abraço aí e até o próximo vídeo.